Salve, parrilheiros! bem vindo ao Sábado na Brasa! Hoje nós vamos fazer um Prime Rib com tempero de Dry Hub. Bom, e para quem não conhece Dry Hub, né, a gente tem aqui quatro, quatro Dry Hubs da Tempero, nosso amigo Tiago. Então, Dry Hub é o tempero utilizado no American Barbecue e a ideia hoje é, em vez de a gente estar tá utilizando o sal de finalização ou um sal de parrilla, a gente vai utilizar o dry rub como um tempero base para fazer o nosso rub de acordo com o gosto que a gente deseja aí para o nosso assado. Para montar nosso rub hoje, eu liguei para o nosso amigo Thiago lá da Tempero e ele me deu uma dica aí de como a gente pode montar para fazer o nosso prime. Então eu vou estar tá utilizando o rub de carne, tá? nós vamos botar três porções desse rub com mais uma porção do hambúrguer. Então peguei aqui, separei uma tijeirinha Vamos botar três desse, depois a gente incrementa uma porção do nosso hub de hambúrguer aqui, vai dar um gosto fantástico para o nosso Primer Enquanto estamos fazendo a braseira aqui, vou falar um pouquinho dos hub que a gente está utilizando. Então primeiro aqui nós temos um hub voltado para frango, um hub bacana aí da tempero. Está disponível no nosso site para venda, tá? fazer aquele franguinho, aquela... aquele franguinho assado é fantástico. Um hub voltado só para suíno, tá? ideal para fazer uma costelinha de porco. Dá para utilizar em outras carnes, eu utilizei no cordeiro, ficou muito bom também. Tem o um hubzinho aqui, só voltado para hambúrguer. E esse hub é o hub que a gente vai utilizar misturado com o tempero de hub para carnes, para nós fazer o nosso tempero para o nosso assado de hoje e o hub para carnes mesmo um hub legal aí, é dar um barque bacana no nosso American Barbecue, que nós vamos utilizar hoje também para fazer nossa parrilla. Bom, para fazer nosso assado, então a gente está com o um Prime Rib aqui. Tá. Vamos meter um tempero sem dó aqui e fazer aquele assado Para acompanhar o nosso Prime Rib, eu fiz aqui um molhozinho de, de alho, um molho, bem, um molho bem simples de fazer. Vou deixar aqui no card para quem está acessando no Instagram, tá? Com, da receita que a gente pegou isso aqui. É um molho bem simples de fazer e é um baita acompanhamento, ele dá um gosto fantástico aí no nosso assado. Beleza? Esperar assar nosso Prime e depois nós vamos partir para degustação. A carne já deu o ponto, vamos pegar nosso prime aqui, tá uma delícia, deixar cinco minutos eles descansando, depois a gente vai provar, Pronto, essa nossa peça aí, passou os cinco minutos, agora vamos dar uma limpada aqui, tirar essas peças e vamos cortar agora, para Sai agora chegou aquela hora mais gostosa, né? Vamos provar aí como ficou nosso Prime. Tirar um pedacinho. Um dedinho aqui nosso molho de Provar isso aqui. pode com esse tempero, hein, Thiago. Fantástico. Esse foi nosso Prime Rib com Dry Hub. Tamo junto. Nos vemos semana que vem, no sábado na Brasa.